E coloquei hoje com o meu fone, que eu acho que aí o áudio fica melhor, né? Troquei de celular, aí esse celular eu quis economizar. Aí o áudio dele é baixinho, me desculpem, mas eu, eu dei meu máximo, eu juro, nos outros vídeos. Bom, o vídeo de hoje é uma canalização de um dos mestres dos sete raios, é do primeiro raio. A chama azul da vontade de Deus. E vocês sabem que a hóstia e a ciência, ciência trabalham junto, unida, conectada. Que cada mensagem, ela é muito importante. Porque a gente vai passar pelas etapas dos templos para poder ressignificar. E principalmente essa etapa que nós estamos vivenciando aqui sobre deixar os velhos padrões e trabalhar insistentemente na, na mudança efetiva, entra muito de se adentrar né, na vontade de Deus Pai, Deus Mãe. Então, eu vou deixar o Mestre Lemúria. Eu já me encontro aqui. E é sempre tamanha felicidade não só minha, mas de todas as partes que compõem o belíssimo trabalho na luz que estamos realizando há tanto tempo. Venho hoje para trazer uma mensagem da qual passamos ao longo do final de semana, a esta irmã querida que se tornou rapidamente um canal onde nós confiamos na troca de sentimentos, pensamentos e estamos sempre conectados. E assim é com cada um de vocês, caso escolham. E hoje, pela manhã, a unidade comunicante que está reproduzindo esta frequência começou a se pedir por ajuda. Mas era muito curioso em como o lado humano dela pedia a um Deus fora dela e subitamente aparecia. E a questionei, irmã, está a pedir para um Deus fora de ti? É isso mesmo? E de uma forma rápida ela compreendeu que chegou o momento de vocês pararem de pedir para fora. Vocês vivem pedindo inúmeras ajudas, mas, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês pararem um segundo de suas vidas para perceber o que se pensa, o que sente, suas ações e o que você vive diariamente, você vai perceber que tudo está em sua mão. Cada escolha, cada atitude, cada hábito, tudo o resultado do que você quis. Então, quando vocês procuram um Deus, na verdade, vocês estão procurando todo o poder que já está na palma de suas mãos. Porque é você quem está desenhando o tempo inteiro. Como será a sua forma física a partir daquilo que você come? Ou até mesmo antes de nascer, o conglomerado de repetições e o acúmulo de ações distorcidas que ficam gravadas no ser do indivíduo, irmão amado, irmã amada, e que naturalmente esta própria energia recria uma forma que traga um belíssimo ensinamento para que, enfim, este ser aprenda a voltar e estar em alinhamento com quem ele verdadeiramente é. Tudo é fruto do Deus que habita dentro de vocês. Então, irmãos e irmãs, eu peço com carinho. Procurem Deus dentro de vocês. E quando vocês nos chamam para conversar aqui e agora, é muito proveitoso. Também já acessamos quem nós somos, mas e vocês? Sempre vão nos usar como apoio? E o Deus que vocês são, quando é que vocês vão se apoiar nesta verdade? Modifiquem suas orações. Não é Pai nosso que estais no céu. Sou, Eu sou a maior expressão onipotente, onipresente, no amor, na alegria, na mais absoluta inteligência, porque eu sou. Santificado seja o amor e o fruto que eu mesmo me dou. Porque eu sou o Deus vivo e crio a minha vida em todas as dimensões das quais existo. Porque em toda parte estou e todos somos um e assim é. Santificado eu sou, porque eu sou a minha proteção. Eu sou as minhas escolhas. Eu sou o que sou. Repense em suas orações. Pedindo a si mesmo, nesta melhor versão que não precisa mais estar camuflada, escondida, maquiada por tantos e tantos e tantos milênios. É chegado o momento de fazer a vontade da fonte criadora. E por que, que é a fonte criadora? Imagine, de uma forma um pouco mais racional, mas para trazer entendimento a todos vocês. Imagine toda a população terrena, se neste instante todos vibrassem o verdadeiro amor de quem são, o que aconteceria? Vocês ao acaso não ultrapassariam todas as barreiras? Vocês ao acaso não se lembrariam instantaneamente de quem vocês são? Vocês ao acaso não ascensionariam em massa? realizando modificações que vocês chamam de paranormal, que não é, mudanças instantâneas, porque essa é essa a energia do amor, porque estes são vocês, o amor, que é a fonte, que cria deliberadamente, sem impedimento nenhum. A forma humana diz o quanto é difícil, o amor diz, é agora, porque não há impedimento para o amor. Nunca aconteceu com vocês, amados e amadas, de amar tanto um objeto, simplesmente por amar, numa simples passagem de você estar olhando em algum lugar, mas você simplesmente passa. E aí, num evento ou numa festa inesperado, vocês ganham um objeto? Não é uma verdade? E tão rápido? Tão instantâneo? Esta é a magia do amor. Porque não há bloqueios. Então, para vocês passarem a vivenciar esta magia, tão pura e verdadeira de quem vocês são, passem. A começar com um princípio simples. Se amem na condição de ser um Deus. E não só você especificamente, mas todos. De enxergar Deus no outro. Em toda parte. E não importa apenas saber mais porque não está adiantando muito, apenas saber é modificar suas orações insistentemente. Tentem realizar ao longo de 30 dias corridos a nova oração e nos diga depois num particular, antes de dormir, Quais foram as respostas que você teve? Recebemos vocês diariamente nos nossos tempos, com inúmeras reclamações. E eu sempre digo, mas vocês escolhem diferente? Comecem a escolher. Porque ao longo de 30 dias, se você prestar atenção num único sentimento e escolher realizar uma ancoragem, seja no primeiro raio do qual eu cuido com tanto amor e dedicação, você entenderá o que virá até você. Você sentirá uma mudança que vem de outro lugar. Onde nada mais te domina a não ser a sua nova escolha. E quando não existe este domínio na nova escolha, é porque a pessoa não parou para prestar atenção no velho padrão. Que tanto está sendo falado aqui. E que vai ser falado insistentemente. Ao longo, ao longo de um dia, quantas vezes é possível se reparar para modificar a energia antiga? Quantas vezes vocês o fazem? Únicos. Três dias. Únicos, três dias. De uma forma sincera e respeitosa com o teu tempo, porque vocês criaram tempo. Fazendo as modificações. Agora, experimente em três horas de forma sincera. E contem. Qual foi a sensação? Nós lançamos este desafio a esta querida irmã. E quando ela o faz, ela chora o dia inteiro de emoção, porque ela enxerga criancinhas lindas em todos os seres, aprendendo. Ela enxerga a pureza mas, não deixando de ver também o velho padrão que está sendo reeducado. É como se transitasse ainda numa duplicidade, que é comum no processo que vocês estão vivendo. E meus irmãos e minhas irmãs, e os medos? Quanto medo de mudar de profissão, de mudar de casamento, de mudar de amigos, ou sair de casa. Se você é um Deus, o que tem a temer? Comecem a praticar. Comecem a praticar. É como dito numa das mensagens inseridas aqui neste canal. É se certificar que você é tudo e nós estamos aqui para ampará-los, porque nós já vivemos a mesma situação. Escolhas diárias. Sempre colocando a tua luz em primeiro lugar, independente do que te aconteça, mas não machucando ninguém. Colocar a própria luz em primeiro lugar é não tirar o próprio brilho de nenhuma maneira, é se sustentar para não caber em nenhuma discussão, briga ou padrões tão antigos. Então entrem nesta vibração do eu sou Deus em ação. aqui e agora, e dissolvo tudo que for contrário a esta grande verdade. Porque se estou na verdade, estou protegido. Estou na fé, estou na alegria, estou na paz de ser quem sempre foi. E assim é. Eu amo vocês. Vocês são a paz de Deus que vocês tanto falam. Não é fora.